Caralho, falei errado. Também morreram, mas... É, tipo... Mas não é isso, tá ligado? Todo dia é dia de exaltar meu povo. Se não te contaram nada, é que a nossa história foi roubada. Grande Otelo, Mussum, Bizea, Richard Pyro, tios e avós. E quantos outros falaram por nós, quando a gente nem tinha voz. E quem devia servir e proteger é meu algoz. Sou Amarildo, sou Rodney King, mas também sou Malcolm X e Martin Luther King. E aí, com a bosta? Pega a mão dele, mano. um da onde? Daqui? É, acho que é de mídia altura aí, mano. Ele estica a mão toda e você pega só.